Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô aqui, fazendo mais um programa pela Vibe Mundial, a rádio que toca a tua vida pra sempre, para frente. E vamos então, hoje, tô falar sobre, não sobre o, o registro da memória celular, mas também sobre a radiestesia magnética imantada. Né? Por que que eu trabalho com essa tríade, que é da medicina, Energi da medicina energética do terceiro milênio? Armem, qual é a tríade? A tríade é o registro da memória celular, que eu atendo, por, que eu falo por canalização de subconsciente para subconsciente. Depois, e é muito forte, porque nós chegamos direto no ponto né, daquilo que a pessoa está precisando. Depois eu falo sobre a radiestesia magnética imantada, que um complementa o outro, eles são independentes, mas ao mesmo tempo, eles interagem um com o outro e também a energia fria vibracional curadora que essa não tem para ninguém né eu sou autoiniciada logo é uma coisa que eu faço tiro até queimadura de qualquer de primeiro segundo terceiro grau uh, trata a, a, a cabeça né que é importante quando eu digo cabeça todo o sistema psicológico neural uh, hormonal Uh, enfim, tudo aquilo, a neurociência é muito ligada a isso. E também trata a, a questão física. Aquelas coisas, as sequelas que nós trazemos desde a, da, do, desde a nossa formação como embrião, ou da nossa, da, da, de quando nós fomos concebidos, né? A primeira célula. A, a, a primordial, a primeira célula que foi a, a junção do óvulo com o espermatozoide e, e com as memórias que vieram tanto naquele momento da concepção, como também as memórias que vieram da, do, dos nossos ancestrais, vindo através dos nossos pais, né? Logo, naquele momento, isso trata muito bem, qualquer um, do, todos os três juntos tratam isso muito bem, que é você tirar essas memórias né? da, da, da sua mente, você tirar essas memórias que estão, que fazem parte do seu dia a dia, da sua vida, mas as memórias pesadas, as memórias de informação carregada, memórias doentes, né? memórias insanas, memórias de, de apego, memórias de, de posse, memórias dos medos, desde as crenças, dos padrões, dos hábitos, memórias que são registros permanentes em nós Enquanto terrenos, há, há milênios. Vocês imaginam uma memória que vem, né, dos arquétipos, tipo mãe, Deus, ah, ah, coisas colocadas pelas mitologias? Tudo isso faz parte das nossas memórias, sim. Tanto faz parte que as meninas, né, agora também os meninos, mas mais as meninas, elas vivem o conto de fadas, elas vivem a cinderela. A criança, e, e é uma coisa assim, que, eu, que eu percebo e que deixa a gente meio insatisfeita, né? e, hoje, com, uma, com, com, a, com, a, com a, o conhecimento, a sabedoria, a, trabalhando esses aspectos, a própria mãe, o próprio pai instiga isso nos filhos. Uh, instiga na filha olha você é uma princesa mas quando fala princesa já vem todo um conteúdo de, de, de, de, dessas dessas histórias dessas uh, desse reboliço todo né que que foi colocado como algo nossa maravilhoso e, e e quando a menina não é uma princesa ela vai ser ou a, a a, madra, a filhada, a madrasta, lá as filhas da madrasta, ou vai ser a, a serviçal, como foi a Cinderela durante um tempo, depois ela virou né, um conto de fadas, ou vai ser as próprias que vão servir a realeza. Então, nós vemos dentro desse procedimento que nós vamos trabalhar uma série de coisas e esses daí são padrões perigosíssimos hoje, nós sabemos disso. Então, isso faz com que as pessoas elas se alimentem de coisas de, de, coisas de, de insatisfações muito fortes, muito latentes, muito enganadores e de padrões que foram colocadas pela própria sociedade pela própria família. Então, nós sabemos que ninguém veio aqui para o planeta Terra para sofrer. né? O nosso espírito sabe disso, mas a nossa consciência, pensamento, não reconhece. Ele reconhece que a gente está aqui só... Quantas pessoas eu ouço dizer, nossa, a gente vir para cá e é sofrer. Né? A gente vem para cá para aprender, mas aprender no sofrimento. Uh, vem para cá, é, é assim mesmo, aqui a vida é assim. E por que, que as pessoas dizem isso? Então, agora você presta atenção. Porque elas entraram no estado de procrastinação, de conforto, de não adentrarem nelas mesmas e fazerem com que o emocional seja algo aterrorizante, como medo. Né? É, o nosso corpo, gente, eu vou, eu vou abrir um parêntese, o nosso corpo é formado por 70% de água. A água é emocional. Então, o nosso próprio corpo, ele já é emoção, o corpo físico. Se ele é emoção, e você, por mais que você diga, não, eu uso a razão, eu sou racional, não sei o quê, mas o seu emocional, ele está totalmente deturpado. Porque não existe ninguém que seja só razão, né? Existem pessoas frias que são psicopatas. Aí é diferente, eu não estou falando da psicopatia. Eu estou falando das pessoas que... Hoje, né? hoje se encontro em que de que forma? Porque hoje as pessoas estão se vendo, e quando ela está se vendo, ela está percebendo o quanto a vida dela foi vazia, o quanto ela está sem saber o que fazer. Então, durante muito tempo, nós vivemos com o nosso espírito atrofiado. Porque no primeiro comando da nossa, da, da, da, da nossa concepção, o espírito ainda não estava, uh, no, no, no estava encarnado. O espírito já sabia se ele estava já preparado para reencarnar ali naquela, na, né, uh, naquele útero. Porém, ele ainda estava meio que anestesiado, meio que no estado hipnótico, dormente. Por quê? Porque é, é assim que acontece. É a mesma coisa quando nós desencarnamos daqui, vamos para outro plano, para outra dimensão, para outro plano. Nós não vamos assim com aquela lucidez, a não ser que tenhamos uma evolução muito grande. Então, quando a pessoa é muito evoluída, ela vai como se ela fosse fazer uma viagem astral, mas ela sabe que é diferente, que não é uma viagem astral, que é uma viagem já de ida sem volta. né? Então, é um desencarne, porque ela está se libertando da carne. Mas é a mesma coisa quando o Espírito vai reencarnar aqui. E o que, que acontece? O Espírito ainda está em preparo. Todo tudo funcional ou disfuncional, né? o construir e o desconstruir, está nas memórias que vão vir para nós, naquele momento, pelas células. Em milésimos de segundos, ou alguns minutos, aquelas células começam a se multiplicar, passando todas as informações que vieram das nossas ancestralidades, dos nossos ancestrais, né? as que têm mais, dependendo de cada, da, daquele momento, algumas vão ter mais destaque, outras menos, outras vão estar meio desmemoriadas, mas estão lá. E é a nossa formação. Só que essa formação, ela não vem formada, ela vem deformada. Enquanto isso, o espírito está fora, esperando para reencarnar. Ela vem deformada em que sentido? Ela já vem com memórias de guerra, ela já vem com memórias de crenças religiosas, ela já vem com memórias de que a mãe, é poderosa, o pai é o poderoso, não estou dizendo que eles não exerçam uma função importante na nossa vida. Eu estou falando do poder, né, de, de anular os filhos para mostrar o poder deles. É diferente. Porque aí vem a culpa, vem a cobrança, porque eu não fiz com a minha mãe, agora eu estou sendo mãe, eu estou vendo o que é ser mãe... Eu não fiz com meu pai, agora eu tô vendo como é ser pai, o amor que a gente tem. Isso ainda durante a gestação. Essas memórias estão todas acarretadas dentro do útero e passando para aquele embrião. Bem, quando o espírito, a partir de um, dois meses, né? Alguns falam três meses, mas eu pelo que eu já percebi, são, é, é, é, no primeiro mês de gestação, já o espírito reencarna. E ele vem como que embalando aquela, aquele embriãozinho, aquela coisinha pequena, né? ele toma conta como uma nuvem cósmica brilhante, ele, ele abrange aquela, aquela, a, aquele embrião. As informações que ele traz, que estão informações formadas, elas perdem a força diante da força deformada do DNA. Sim, elas vão ficar submetidas ao DNA. Então... Quando nós nascemos, crescemos, nós trazemos essas informações espiritual que é o nosso ser, que todo mundo fala, ah, será que é espiritual? Que não é? Tudo é espiritual, ciência e espírito, né? A, a, aquilo fica atrofiado e o que vence são as memórias que vêm no DNA. Por isso que, muitas vezes, você, desde pequeno, você é depressivo. Você tem aquela coisa, aquela, sabe, aquela amargura dentro de você, você não sabe por quê. Por mais que você tenha um bom respaldo familiar, por mais que você tenha isso, tenha aquilo, parece que é uma coisa meio de desamparo. Porque você está trazendo a memória e fica inexplicado. Você traz medos, né? Uh, se não como medo, como, como uma criança, por exemplo, tem crianças que são mais, né, mais atrevidas, mais sapequinhas, então elas vão ficar aprontando, os pais precisam estar sempre vigiando, mas tem outras que já vêm recolhidas, já vêm com aquele medo e observando, já causando alguma coisa. Então, tudo isso está na memória e não é o espírito que está resplandecendo, mas é uma memória onde a criança ainda está com alguma coisa do espírito conflitante com o que ela está trazendo dentro dela. Bem, isso vai acarretando uma série de danos. Vai acarretando uma série de danos por quê? Você vai ser projetado com angústia, não vai perceber. Você vai ser projetado com ansiedade, o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa, né? principalmente dentro da atual conjuntura, onde a internet, o, é, todo esse meio de redes sociais, disso e daquilo, né? Essa, é, é, ele ocupa muito tempo da gente, desgasta, e, e ele, ele pede muito e, e ele é funcional até um certo ponto. Porque ele não tem diálogo, ele não tem compreensão, ele é uma coisa... Ele é virtual, ele é virtual como vocês estão me vendo. Ele não tem toque, ele não tem nada. Então, isso gera uma ansiedade maior, porque você não sabe se o outro está te compreendendo ou não. Você não sabe o que está acontecendo. Pelo menos antes, quando as pessoas se viam, elas poderiam ter um certo discernimento, uma certa admiração, poder conviver, por mais que fossem, é, causassem ao, impactos, outras coisas assim, elas pelo menos tinham um certo discernimento, mas se desvalorizavam muito. É, por exemplo, o valor só era dado para quem realmente tinha posses, né? tinha condições. Quando eu falo tinha, eu estou falando de coisa de três, quatro anos atrás, Hoje ainda continua assim? Continua, mas está um pouco diferente pelos medos né? da queda social, da queda econômica, devido à situação de pandemia, mas não é o caso agora. É, logo, é esses medos né? eles incorporam na pessoa. Você tem medo de fazer uma coisa ruim e depois. Depois, ser descoberto. E o que é fazer uma coisa ruim? É fazer uma coisa que você quer. Mas, Armin, quando a gente faz uma coisa ruim, não é contra o outro? Não. Você está fazendo uma coisa ruim contra você, contra os seus princípios, né? Formatados de, de, uma, de uma forma inconsciente. É aquilo que, a, que os outros Quiseram, fizeram, para você acreditar que era necessário. Mas existem pessoas ruins? Existem. Existem pessoas que são que vivem para atazanar a vida do outro. Mas essas pessoas que vivem para tazar a vida do outro, elas querem, elas escolhem determinadas pessoas que elas veem que aquelas pessoas são mais desenvolvidas que elas, e elas querem que aquelas pessoas seja um espelho dela. Então elas querem dominar aquela pessoa, entenderam? Por exemplo, você tem uma pessoa que pega no teu pé, quer sempre te rebaixar, quer sempre fazer alguma coisa desse tipo, por quê? Porque ela não conseguiu ser como você é, e cada um é um, mas ela não entende isso, ela entende que ela é menos, quando ela entende que ela é menos, ela finge que não é menos e ela tenta te de, de, de controlar. E quando ela te controla, ela quer que você seja ela pelo espelho, porque ela quer ser você. Ela quer se espelhar em você. Então, ela quer possuir tudo aquilo que você tem. Tem muitas pessoas assim e elas não se percebem. Elas vão para um psiquiatra... Uh, essas pessoas, elas têm um pouco de tendência, eu sou obrigada a falar aqui para vocês, de cleptomaníaca. Mas o kleptomaníaco não é cleptomaníaco não é uma pessoa que é ladra, entenderam? É uma pessoa que quer roubar objetos daquela outra pessoa ou de algum lugar... Por, são coisas pequenas, são coisas simples, mas ela precisa tirar, porque ela está tirando um pouco do afeto da outra, ela está tirando um pouco daquilo que a outra tem, um pouco da, daquilo que é presente no presente da pessoa. Então, isso é muito é, é, é algo desgastante gera um descontrole, gera uma falta uma falta de autodomínio muito grande e de falta de confiança. Então, a pessoa ela começa, se ela, se ela tem um certo poder sobre o outro, ela tenta destruir o outro para que ela construa um outro naquela pessoa do jeito que ela quer, quer moldar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? né? Então, ela quer moldar. Então, você sempre... E se a outra pessoa acredita no que essa pessoa está falando, pode ser mãe, pode ser pai, pode ser irmão, irmã, amigos, cunhado, genro, sei lá. O que, sempre vai, sabe? Vai aparecer. Vai aparecer alguém assim. São as projeções que existem. E essas projeções fazem a pessoa se desqualificar. A ansiedade, por exemplo... Ela dá uma, um sintoma terrível. O pensamento fica repetitivo, parando um pouquinho, vamos mudar, né? É o mesmo assunto, porém, tem que dar as partes. Ansiedade, por exemplo, pensamentos repetitivos. A pessoa mais ansiosa é a que mais perde tempo sem perceber que está perdendo tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma pessoa que acorda um pouquinho mais tarde. Então, ela tem que correr, ela tem que correr. E, e, por, e, e, e, e a corrida dela é feita por quê? Porque ela parte muitas vezes é, para pequenos detalhes que não são necessários serem feitos naquele momento. O que, que é esse detalhe? Vamos supor, pessoa que precisa ver a pia limpa, uma mulher. Então, ela vai todo mundo tomar o café, ela já está, são nove horas, ela precisa sair nove quinze de casa, ela ainda precisa escovar os dentes, ela ainda precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Enquanto ela não vir, todas aquelas xícaras, tudo aquilo lavado, ela não cega. Então, ela atrasa. Mas por que, que ela atrasa? Ela atrasa em função do atraso dos outros. E dela mesma. Então, ela fala assim, bom, a partir de amanhã, eu vou acordar cinco horas da manhã, tá bom. Ela acorda às 5 horas da manhã ela vai atrasar. Ele vai atrasar do mesmo jeito. O perfeccionismo faz com que a pessoa atrase e também aquele hábito de pensamentos repetitivos... Como a pessoa ela acha que está com mais tempo, o que, que ela faz? Ela começa a enrolar com outras coisas. Então, ela fala, ah, deixa eu dar uma olhadinha no celular, deixa eu ver o WhatsApp, aí ah, eu preciso mandar esse recado. É, ela não faz aquilo no momento posterior, não. O pensamento dela só está voltado para a pressa. Para a pressa e deixa eu fazer, mas agora eu estou com tempo, um pouquinho de tempo e quando ela vai ver, ela está mais atrasada do que nos outros dias. Tudo isso, gente, são fugas que nós encontramos. Porque nós estamos que a pessoa está fazendo tudo aquilo que ela não gosta. Ela está fazendo o que as células dela dominam, o que veio no DNA e não o que o espírito está pedindo. Porque o nosso espírito, ele é ativo, ele é tranquilo, ele é cheio de paz. Ai, ai, o que é paz? Paz é a ausência da angústia. Paz é a ausência dessa ansiedade estressante de você se perder de você. Paz é ter o peito aberto. De vez em quando até fecha, não tem problema, porque são, nós estamos aqui na Terra, ninguém está procurando a perfeição, mas são pessoas confiantes, são pessoas que sabem ser o que elas são. né Então, são pessoas que acreditam nelas. Então, tudo isso é muito importante. Isso é paz. E quando você vai dar conta, você chegou lá nos seus 60, 70 anos, 50, 50, 60, 70, sei lá, você fala: "O que que eu produzi na minha vida a não ser vender sapato?" O que que eu produzi na minha vida a não ser ser um empregado do outro? O que, que eu fiz? Você só funcionou pelo dinheiro. Você só funcionou é, para previdência futura. A tua cabeça acostumou com aquelas loucuras todas de pensamento repetitivo. E de repente você se dá conta que o tempo passou. Que o tempo aí você diz o tempo é pequeno ele passa tão rápido não foi você que foi passou rápida por ele por quê porque você não percebeu a você em momento algum para quem quiser tratar tudo isso parar de deformar filhos porque você pensa que está formando de acordo com os padrões sociais mas não está você está seguindo as suas leis, aquelas leis que vão fazer dele, mas uma criatura comandada por regras domadoras. Você se sente assim? Venha fazer o tratamento comigo. Você vai ter as três coisas numa só. Mas venha primeiro para a consulta. A consulta leva uma hora. Desculpa, a consulta leva duas horas, é uma vez por é uma vez só. E na consulta você já vai ter uma série de informações por duas horas, às vezes até mais. E aí você decide, quer ou não a, a, o tratamento. São seis sessões uma vez por semana, por uma hora e meia, uma hora e quinze, duas horas. Quando faz a energia fria, às vezes leva até três horas, né? Mas eu te garanto, você chega lá. E temos também as frequências biomoleculares que são fantásticas, tá bom, gente? Está aí, olha, ele elimina, ele dilui, ajuda a diluir todas as informações. Mais informações, você vai ligar para mim pelo 11... Eu tô em Santana, São Paulo, tá? 11 9, 9 6, 7, 5250 2, Vai lá no meu YouTube, Armem Oficial, já se inscreva, dá, dá uma like, dá, né, aperta o sininho, Instagram, me sigam, Armem Oficial, arroba Armin Oficial e no Face também, tá? Estou sempre aqui com vocês, já há 22 anos de Rádio Mundial, vibe, agora Vibe Mundial, e quero estar muito mais. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.